Olá a todos, hoje eu vou falar para vocês sobre o gerenciamento de risco dentro da área de conhecimento que envolve os profissionais da engenharia clínica. Então nós estamos tratando do capítulo gerenciamento de risco, especificamente o gerenciamento de risco e os temas, os assuntos legais que acabam é, nos levando para atuar nessa área. É, então antes de continuar, vamos fazer uma revisão da aula anterior, a gente falou sobre segurança hospitalar, Falamos que o trabalho deve envolver a segurança de todos, nós vamos reforçar isso hoje falamos, Demos exemplos de riscos físicos, químicos, biológicos, riscos de acidentes, riscos mecânicos E falamos também desse tripé, né, que é saber reconhecer o risco Depois que você reconhece, medir a magnitude do risco, saber se é grande ou pequeno E a partir daí a gente propõe medidas de controle Sejam elas de natureza técnica, administrativa ou econômico-financeiras, né? E de maneira geral, é, como os profissionais da área de engenharia clínica podem contribuir com a segurança hospitalar. Hoje, então, nós vamos falar do gerenciamento de riscos e os aspectos legais né, que envolvem a atuação dos profissionais de engenharia clínica. Então, a primeira coisa que eu queria pontuar aqui é a diferença entre management, entre as palavras management e administration. né? Se a gente for fazer a tradução, vai dar gerenciamento, administração e fica nesse pedaço. Então, eu uma vez tive essa dúvida, consultei um professor meu, James O'Hear, que me disse o seguinte: "Lúcio, administration stop management." Então, quer dizer, existem dois grandes mundos aí que a gente precisa integrar, que um são as questões gerenciais do dia a dia, no nosso caso, do equipamento, né, partindo do equipamento ou partindo da relação entre o equipamento e o paciente, a gente enxergar esses riscos lá na beira do leito onde a coisa acontece. E outra coisa são as medidas que a liderança, que a alta administração deve tomar para garantir que as, a segurança no ambiente hospitalar do paciente, e fim de todos. Né? O, o que, que é interessante a gente, né, os profissionais de engenharia clínica, a gente tem o conhecimento né, dos equipamentos médicos e seus riscos. Alguns de nós conhecem bem também os riscos da infraestrutura que o equipamento utiliza para funcionar. E também a gente pode atuar como expert ou como perito em situações onde houver, envolve algum litígio que envolva equipamento, paciente, hospital. A gente pode contribuir com as partes nesse sentido, Eu vou falar um pouquinho mais na frente. E a questão da segurança do paciente e do trabalhador. Quer dizer, muitos riscos são comuns ao paciente e ao trabalhador. Então a gente pode, pode não, né? Devemos trabalhar em parceria com o um Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho que todo hospital, por requisito de lei, NR4, portaria, é, portaria 3214 de 78, estabelece que a partir de um número de funcionários, é, como o hospital é grau de risco 3, ele já demanda um SESMIT ali. Né? Então a gente tem que aprender a levar esse conhecimento da nossa área para os profissionais do SESMIT e a gente ampliar a forma da gente enxergar os riscos de acidentes no ambiente hospitalar. Profissionais da engenharia clínica são um recurso valioso dentro do hospital, né? Porque a gente é, tem um interesse muito grande por entender os assuntos que envolvem as ciências da saúde, como, por exemplo, as questões, os tipos de doença e como que os equipamentos atuam, não só na terapia como no diagnóstico ou tecnologias assistivas para tratar dessas questões de saúde. E também a gente compreende bem as técnicas e as tecnologias que cada equipamento utiliza. Então, esse corpo de conhecimento junto com os outros profissionais que atuam no hospital é um recurso valioso para a administração poder trabalhar essa questão do gerenciamento de risco. Né? Então, a gente pode atuar como consultor facilmente aqui no Brasil, por exemplo, junto com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Muitos trabalhadores ainda não conhecem os riscos nas suas atividades, um exemplo comum, é o risco da ressonância nuclear magnética, volta e meia a gente vê alguma coisa indo parar no Paranuguentri porque o trabalhador desconhecia aquele risco. Né? O próprio SESMIT, que tem culturalmente uma formação industrial, a gente pode trabalhar com ele mostrando esses novos riscos que as novas tecnologias têm trazido para dentro dos hospitais. A gente pode atuar como consultor da gerência de risco, existe um, um, um, um, um número muito grande de atividades uma delas é o gerenciamento de recalls, alertas, notificações de campo, vou falar um pouco sobre isso também. A comissão de controle de infecção hospitalar, né, passando ali pela termo-desinfectora, esterilizadora. A questão da contaminação do ar ambiente, que seja em paciente com portador de doença transmissível via ar ou paciente transplantado de medula óssea, né? que requer um sistema de climatização diferenciado. O Núcleo de Segurança do Paciente, do recém criado Núcleo de Segurança do Paciente, é um canal muito bom para a gente trabalhar em conjunto. Eu recomendo fortemente que vocês que estão dentro do hospital se aproximem, procurem descobrir como que o Núcleo de Segurança do Paciente está organizado e aí você vai poder definir melhor como que você pode contribuir com ele. E por último, a liderança. Né? A própria liderança, estando ciente das coisas que a gente sabe que acontece, no hospital pode tomar medidas naquele sentido de administrar os riscos, né? mais do que gerenciar o risco, administrar o risco. Na continuidade do, do tema, né? é importante que a gente seja proativo, por isso pegou o um hospital novo, é uma situação nova no hospital, o diagnóstico situacional com planos de ação. É importante olhar o hospital como um todo, riscos de obras, riscos de infraestrutura, riscos dos equipamentos médicos assistenciais e aí você trata, traça um plano, vê quanto custa, tudo isso, todas essas melhorias, essas implementações e faz um plano para implementar e operacionalizar isso e supervisionar esse plano. Né? A gestão de recall, alerta e notificação de campo, né? a gente que está aqui no Brasil e usa muito equipamento importado, a gente percebe que tem um atraso entre uma notificação lá fora e a notificação aqui dentro. E o conjunto de informações de notificação também são diferentes. Então é importante a gente ter uma atitude proativa na gestão de recalls e alertas. Recomendo aqui procurar sites no FDA, é o site do FDA, o MHRA na Inglaterra ou o equivalente no Canadá, no Japão, na Índia, tem vários locais. Assim, é um trabalho é extenuante, né? já tem uma turma trabalhando sobre como fazer isso melhor, mais produtivo, mas ainda fica aí o trabalho de formiguinha de fazer busca ativa de recall. Né? Tudo isso para melhorar a segurança do paciente, do trabalhador, do, dos visitantes, o entorno do hospital e até o patrimônio de organização que a gente precisa para trabalhar para entregar os resultados em saúde. O né? que mais? importante é, desenvolver habilidades de relacionamento. É importante que os profissionais de engenharia clínica tenham um trânsito livre nessas áreas que eu já comentei, o gerente de risco, tecnovigilância, CIPA CSM, CCH, núcleo de segurança do paciente, a liderança. É importante que eles conheçam né, é, e que nós conhece, conheçamos o que interessa essas partes essas partes. O que que interessa a cada um? A CIPA, por exemplo, metade dela é composta por representantes dos empregados e a outra metade representante dos empregadores. É um ponto legal para a gente levantar as discussões e ver como para ajudar a orientação, sugerir para a organização como que ela pode conduzir determinadas fontes de risco. Né? A gente pode é, contribuir analisando a tendência das coisas ocorrerem, quebras demais, falhas demais nessa linha de, de produção, né? linha de produção nesse centro de custo, ou nesse tipo de equipamento, ou nesse tipo de, de paciente, quais são as tendências, né? qual que é o impacto que, essa, que as tecnologias em saúde causam, impactos negativos que elas causam para os pacientes colaboradores, enfim, para, para todo esse grupo que eu acabei de mencionar e quais são as tendências, a gente consegue monitorizar isso. Aquela questão do problema não encontrado, né? como o, o, os nossos colegas norte-americanos é, colocam, no problem found, né? o, a gente vai lá e não encontra o problema. Isso não pode acontecer, a gente tem que encontrar o problema. Ou pode ser o operador, ou pode ser o equipamento, ou uma razão, outra qualquer. Mas esse no problem found não é uma coisa legal da gente manter um, um, uma quantidade de problemas não encontrados muito grande. né? Análise de, rela de relatos de incidentes e quando a gente tem a oportunidade, investigar e analisar acidentes é importante eu gostaria de ressaltar aqui um pouco falar um pouco sobre essa palavra investigação né investigação científica tem investigação policial mas o pessoal da área que atua com segurança do paciente do colaborador não pode entender a investigação como uma coisa uma investigação policial uma coisa de polícia de buscar culpados né Investigar nesse caso, significa obter as informações, relatórios, informações visuais, fotográficas, dados sobre equipamento, histórico do equipamento e até mesmo informações do paciente que podem ajudar na análise de um acidente, chegar numa conclusão da causa raiz que levou esse acidente a ocorrer e a partir daí propor medidas de controle. A gente tem uma capacidade também de identificar erros, né? não só é, é, erros dos usuários, que a, tecno, a própria tecnologia já induz aquele erro, isso é um caso de engenharia de fatores humanos, né? isso tem diminuído, os equipamentos têm melhorado, é, levado menos ao erro. Né? Um exemplo disso, que eu, que eu sempre me lembro e cito, é o caso do desfibrilador na função desfibrilação e cardioversão. É hoje, quando você desliga um equipamento com o módulo cardioversão acionado, ele volta no modo de desfibrilação para evitar que a gente, numa hora de precisar dar um choque, o choque não ocorrer. É só é uma questão particular, tem outros vídeos que a gente comenta isso. A gente comenta isso muito legal no webinar que a Procalis fez. Está aqui no canal também, quem quiser assistir tem uma hora e pouco lá de, de, de bate-papo. E foi muito interessante. Outra coisa, né? Importante a gente lembrar que a gente tem erros sistemáticos, é um erro que sempre ocorre. Por exemplo, a balança está pesando 2 quilos a mais, né? Então, se você sabe que o erro é sistemático, você pode usar, é só pesar o paciente e somar 2 kg. E tem os erros aleatórios que você introduz no processo de medição. Por exemplo, a gente tem muita balança mecânica ainda é, espalhada no Brasil e ela tem que ser tarada, né? Ou tem que zerar ela, na verdade. Tem que informar para ela qual que é o zero a partir do ponto que ela vai medir. Então, às vezes o usuário coloca o paciente numa balança que não está ajustada ou tarada, né? O calibrada, é, são erros que a gente pode introduzir no processo de medição. Escolha de escala errada, por exemplo, pode ser uma delas. Então, os erros sistemáticos são erros que se repetem sempre, o mesmo erro, e os aleatórios são erros introduzidos no processo de medição. E a gente tem aqui também essa questão da perícia, que muitos profissionais da área de engenharia clínica acabam atuando nessa área quando existe um litígio envolvendo o paciente, envolvendo equipamentos médicos, né? Ele pode atuar nas partes, tanto numa parte como na outra, e explicar, poder explicar em juízo, né? É, por que, o que que ocorreu, por que ocorreu, qual foi a razão do dano, a natureza do dano, que tipo de lesão causou e como o equipamento ou o, o, o device, né? o dispositivo que estava envolvido no processo é como que ele é, interagiu com o corpo humano causando dano. Às vezes a gente faz um relatório escrito, às vezes a gente tem que conversar, fazer um relatório verbal. É importante a nossa capacidade de utilizar essas informações que a gente obtém no processo de investigação, né, para chegar à verdade. Né? Por que, que aquilo ocorreu? Isso é que importa. Importa a gente determinar a verdade, e a partir daí, sabendo qual foi a verdade daquele evento, a gente poder traçar medidas de controle mais exatas, endereçar melhor para a solução para aquele tipo de acidente não ocorra nunca mais. É, às vezes a gente dá depoimentos, né? pode ser o caso de você ter que ir dar um depoimento na delegacia, por exemplo. É possível, né? É, muitas vezes né, a gente pode responder quesitos dentro do processo, quer dizer, as partes colocam os quesitos, fazem as perguntas, né? Para que o perito possa responder e esclarecer o juiz. Né? É importante lembrar aqui que a gente, tem, a gente pode atuar como perito judicial, em nome do juiz, a gente pode atuar como é, perito das partes, né? no, ou do hospital, ou no caso do paciente. Apresentar os achados, né? você tem que, não chega no momento que tem que fechar o processo e chegar nos achados, e apresentar os achados e. Que é, é, depende de país para país as questões legais, né? mas há casos também que a gente pode ser chamado a dar um testemunho. Então, é, a questão pericial ainda é, é pouco explorada para os profissionais da, da assistência, o Brasil ainda está engatinhando nessa questão do direito médico, é, os, as pessoas ainda não conhecem engenharia clínica e engenharia clínica também não conhece muito desse mundo de aspectos legais, que é também uma área de atuação importante para os profissionais da engenharia clínica. Era isso que eu queria comentar hoje, no próximo episódio a gente vai falar sobre segurança em radiações ionizantes e aqui no Brasil a gente teve o um acidente de Goiânia, né? que foi um acidente emblemático que acabou o país tendo que se organizar com relação a isso. Mas nós da área de engenharia clínica temos um papel importante nesse contexto, junto com os físicos médicos, né, que também são uma realidade no Brasil, juntamente com o pessoal do SESM, então, os engenheiros de segurança do trabalho, médicos do trabalho, enfermeiros do trabalho, né, técnicos de segurança do trabalho também, a gente tem um, um cuidado todo com essa questão de radiação ionizante, tomógrafos, aparelhos de raio-x, medicina nuclear, arco-cirúrgica, hemodinâmica, enfim, PET-CT, tem um, uma série de equipamentos que usam esse recurso e a gente precisa de conhecer esses riscos. Então é isso, nesse programinha do Engenharia Clínica 10 minutos, a gente tratou sobre o gerenciamento de risco e os aspectos legais. O meu nome é Lúcio Flávio e no mais, muito obrigado pelo seu tempo.